Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aí no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber uma notificação e ficar por dentro sobre tudo da moda. Pessoal, hoje eu venho com um vídeo de recebidos de uma loja que chama Dress Lily. Para quem me acompanha desde o começo sabe que a Dress Lily, de vez em quando, eles mandam alguns produtos para mim fazer resenha aqui pra vocês, né? e dessa vez eles me enviaram, me enviaram não, na verdade eles me dão um valor, eu vou lá no site e escolho os produtos que eu quero, no meu tamanho, tudo certinho, como se eu estivesse comprando, até pra mim poder passar pela experiência que vocês passam na hora de estar comprando. Bom, primeiramente, chegou muito rápido, não paguei imposto, não fui taxada, nem aqueles 15 reais do correio, eu fui taxada. Eles estão enviando agora de um jeito que chega bem mais rápido do que o comum, é, Sedex Reversa, alguma coisa assim, gente, e chega muito rápido e a gente não é taxado, inclusive aquela taxa de 15 reais que agora é obrigatório pagar, eu não sei o motivo, eu não pago de nenhuma dessas lojas da China, porque todo mundo tá mandando assim, então não sei explicar, mas nem essa taxa de 15 reais, de 15 reais eu não paguei ainda, nem vou ficar falando muito que daqui a pouco eu pago, né, é sempre assim... Mas, enfim, pessoal, então a loja é super de confiança, tá? Eles vendem de tudo no site. Eu vou deixar todos os dados do, da, da loja aqui embaixo no bloco de informação. No blog vai ter fotinho de tudo, tá? Não, vai, não vou ter fotinho no corpo, por quê? O vestido, infelizmente, ficou muito grande em mim. E o biquíni, por motivos óbvios, né? Que eu não vou aparecer de biquíni aqui pra vocês, né? Mostrar as minhas gordurinhas. <risos> Mas o vestido, é, eu vou mostrar então as duas peças de pertinho mostrar aqui o tecido, gente, qualidade top, o biquíni eu amei, agora eu preciso ir pra praia, né, pra usar esse biquíni lindo, é, eu sei que esse biquíni ele é um pouco, né, ou você gosta ou você odeia, mas gente, não precisa comprar esse modelo, tem muitos outros modelos, eu que eu peguei essa estampa porque eu amo gatos. Mas tem muitos outros modelos e tem muita coisa em promoção no site deles, então tá valendo super a pena. Entra lá. E o que, que vocês fazem? Procurem sempre pegar produtos com frete grátis, entenderam? Eu sempre procuro pegar porque o frete eu pago, então o que, que eu faço? Eu pego sempre produtos com frete grátis. Então agora eu vou mostrar pra vocês, se vocês ficarem com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo no box de informação. Vou começar por este vestido, ele é maravilhoso, maravilhoso, gente, ai... Confesso que dá, eu peguei, ó, essa marca aqui, eu tenho que aprender que esta marca aqui de roupa deles, o tamanho P dá pra mim. Eu já peguei aqui um vestido dessa marca deles, peguei o tamanho G, porque geralmente eu pego sempre o tamanho G, M ou G. Dessa vez eu peguei o G e ele ficou muito grande em mim, muito grande mesmo mesmo. Eu nem vou mexer, porque, gente, ele não ficou... A parte de baixo até que daria pra mexer. O problema dele é aqui a parte do busto e o ombro. Tem que mexer muito, gente. Então, não vou mexer. Vou ver o que, que eu faço, tá? Mas ele é lindo. Ele é um comprimento bem... Olha, não é curto, tá vendo? Ele é bem compridinho. E além de eu ter pegado... Olha, tem zíper nas costas. E, ó, gente, esse ombro dele é tudo, né? Ele tem esse vazado aqui na cintura e ele eu não sei é uma malha mas é uma malha meio acetinada e ela estica bastante então eu devia ter pegado o P que ia ficar lindo ó, lindo mas eu, ó da próxima vez eu acho que eu vou pegar o mesmo vestido no tamanho P porque eu amei esse vestido vocês não têm noção gente ele fica maravilhoso sabe aquele corpo marcado lindo Ai, ah, gente eu vou pegar acho que da próxima vez eu vou pegar o tamanho P dele Olha aqui, na parte de baixo ele tem esse babado que fica sereia, fica a coisa mais linda. Pensa num vestido top, é esse vestido. Uma pena, fiquei bem chateada porque ele ficou muito grande. Olha o tamanho dele, gente. Ó, deixa eu medir. Só pra vocês terem noção do busto dele, ó. Isso daqui, ó, sem esticar, tá? Só tô colocando aqui. Ele tá de busto, sem esticar, tá dando 100 centímetros. Mas ele ficou muito grande em mim. Infelizmente, né? Então, eu não conferi as medidas lá no site deles. Então, antes de você comprar, o que, que você faz? Eles têm a tabela de medidas. Mas como eu sempre já tô acostumada a pegar sempre nos mesmos tamanhos, eu achei que ia servir. E eu não olhei. Aí eu fui até conferir a tabela de medida, e aí eu vi que realmente, pra mim, que, na verdade, as minhas medidas batem com o tamanho M. Só que como ele é estica, eu acho que o peia ia ficar mais bonito, porque ele ia ficar bem justo no corpo, entendeu? Só que na hora de comprar, eu não olhei as medidas. Então, olhem a tabela de medida antes de comprar, tá certo? Então, este vestido foi um dos recebidos. Tem fotinho no manequim lá no blog pra quem quiser ver, tá? E o segundo recebido, gente, eu peguei o tamanho G também. Ele ficou... Grande, um pouquinho, a calcinha é super certa, porque eu não gosto de pequeno em pequeno, tá, gente? Aqui no meu busto ele ficou um pouquinho grande, mas, gente, dá pra usar tranquilo, porque ele é de amarrar, tá vendo? Então, dá pra usar tranquilo, ele é um gatinho, olha o bojo dele, é bojo com bolha, tá? Ele tem até a orelhinha, gente, olha os detalhes. É de uma malha, de uma lycra bem boa, grossa. Ele é todo forradinho por dentro, olha isso, bem caprichado. Daí, ele amarra aqui. Ele tem essas alças que eu até fiquei meio na dúvida, porque, gente, a alça vem fechada. Talvez tenha algum outro jeito de usar o biquíni. Não sei, eu tenho que procurar na internet, tá? Eu não procurei, pra, mas eu acredito que tenha outro jeito de usar. E a calcinha é aquelas hot pants, tá? Elas são umas calcinhas bem grandes, super forradinha, olha isso. E aqui na lateral dela, olha, elas são abertas de amarrar também. Só que detalhe, eu peguei um tamanho G. Pra mim, com certeza, o M dava certinho. Mas eu peguei porque eu gosto de umas coisas maiores mesmo, tá? E por que que eu peguei o G? Eu peguei o G justamente por isso, porque eu não quero que fique aberto. Então, no meu caso, como eu peguei o G, eu consigo usar ela mais fechadinha, assim... Tá? Então tem essa opção também. Se você gosta de bem aberta, pega o tamanho P que vai ficar lindo. Então tem de todos os gostos, eles têm tamanho plus size também, tá? Então se você usa tamanho plus size lá no site deles também tem. Então foram essas duas peças que eu recebi da Dress Lily. Vou deixar o link das duas peças aqui pra vocês adquirirem, tá? Gente, e tá valendo a pena porque eles estão com promoções. Então, entra lá pra conferir. Chegou, já vim gravar aqui pra vocês, tá? E lembrando que lá no blog tem fotinho no corpo pra vocês verem como que fica. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo.